Cê tá ligado que a rima é rara Eu guardo pedrinha do condomínio Boto no bolso e tem um chocolate na cara Cê sabe mano, cê fala até de Tá vim agora te amarra Claro que eu sou menor da Nespê Porque na batalha é barras e barras Mas <risos> é rimando, essa é quem bate, É que eu sou negrinho, sensação Eu que criar fábrica de chocolate bom. Pega a visão, rima que é bom Na verdade eu faço um som, tem um dom Você fica até marrom, bombom uh. <risos>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 En casa, Abel! Então em casa, Você não entendeu? Por isso que na batida meu mano eu te mata aqui nessa levada! Você não caga, Abel! Você encasca, meu! Deu pra entender por que na é gaguejada! Você falou que você veio do inferno!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 você vai entender que agora seu nível rebaixa Cê é o rei do flow do trap que geral faz E eu sou o rei do flow que hoje em vai. dia ninguém acha mata uh, esse cara, meu mano Uou, Não tem disciplina uh, No palco eu não quero ter swag ha, Na batalha eu quero ter rima uh, Bata esse cara, meu mano Não é pro nem pro, eu vou te falar uh, Isso é aldeia, caralho Então meu flow é ra ra isso ra. aí pra tu ver Consigo fazer isso aqui bem melhor que você Isso é só pra tu entender Que você não consegue, que seu verso é cristão.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 Não trouxe não, não trouxe não, sabe quê? Que agora eu vou te falar qual que eu vou Realmente sou outro o galáctico, mas você só um cuzão Foi me matar com o Akagani, tu era um genjutsu, cê caiu na ilusão Mas no final das contas eu que casei o teu É ilusão, você é só na ilusão pra você fazer ganha de mim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 não faço barra no estúdio, você tá ligado que eu sou sensei No estúdio não é barra, no estúdio é berro qual uma jora, ridente, ma rrr, Tá ligado, você tá mostrando Se cê buscar, cê sabe, eu não passo Mano, eu não paro, mano, te encaro Te atropelo em cima do cavalo, mo. É quatro de fado, não gosto Cê topam, tá na cara Puta que pariu, mano, olha como o tá, vai, vai fazendo de SP, é O DSP Rio, rima bala Você não consegue Por isso é fadado Amor Hey, no rap você não mora a ideia, não chega a ser soldado Você tá ligado nessa fita que agora eu vou improvisar Você tinha falado de BBB Você é pior do que a Carol com KKK da sua cara Toda no risada, tá ligado que você nunca manda nada Sinceramente você quer me pintar ah. Só que agora você é pra porrada Na moral, na moral, tá vim Eu vou mandando no improvisado Olha a cara desse branquelo não sabia que o Hey Start tinha voltado ah! Na moral, sua rima é repetida, o restart voltou, só faltou a franja, o ocrio e a calça colorida. eu vou te esperar, até você ganhar, Espera que nunca vai rolar, aê. Eu sou quero Carol agora você me irrita, pega meu flow, a minha liga é o um chicote, então segura o flow da mamacita. Aê! Segura o flow da mamacita Na moral o cara é BBB Você tem sangue de Maria Bonita Aí cê tá ligado né meu mano fazendo freestyle A rima que é verdadeira Ele cantando ele não tem flow no Tem voz ninguém vira a cadeira Ué gaguejou por quê? cê tá ligado no flow Eu chego agora não me atrapalho Eu sou Maria Bonita e você é um espantalho Então você tem sangue de João feio pra caralho aí. Muito bem, moleque cê tá ligado mano Tá tá explicando, pega o beat cred, olha o flow que eu tô te ensinando Você tá ligado que você quer fazer esse flow, só que agora antes fosse Não é João, é João e Maria, você com o Sid no estúdio fazendo o Doce Você tá ligado né meu mano, fazendo freestyle, eu vou matando essa que é improvisada O Sid é assalto a mão letrado, tá Vim? É assalto a mão decorada ah, Vem falar de Cu Doce, tá ligado né meu mano, que o meu verso é mais eclético Só que esse cara ele dá pra MC da aldeia, vocês só não faz Cu Doce porque os ulus é diabético Tá ligado?